E aí, galera! Aqui é o uma cena da English Experience com mais uma dica de vocabulário. Na verdade, o vídeo de hoje vai especialmente para a galera que curte jogos, curte jogos eletrônicos. Então, o vocabulário que vocês vão aprender hoje são vocabulários relacionados... Ao mundo de gaming, ao mundo de jogos eletrônicos. Não sei se você sabe, mas eu também sou um gamer. Eu tô passada, chocada. Eu adoro jogar, eu perco aí noites lá dentro, na, no mundo dos jogos, maratonando vários jogos diferentes aí. Então, não poderia faltar eu contribuir aí ensinando alguns vocabulários que a gente utiliza aí durante as partidas. Inclusive, eu conheço pessoas. Um, uma pessoa bem próxima a mim já trabalhou comigo, foi professor em uma das minhas escolas. Ele aprendeu inglês fazendo o quê? Jogando videogame. Eu também, boa parte do meu inglês que eu adquiri lá quando eu era adolescente, também foi graças aos videogames então assim eu tenho uma paixão muito profunda sobre em relação ao mundo dos jogos e não poderia deixar eu acho que eu até demorei muito na verdade de gravar esse vídeo trazendo aí vocabulário de games lembrando que esse é o primeiro vídeo e eu prometo trazer mais vídeos relacionados a, a jogos, a games, enfim, tudo que está relacionado ao mundo de games, beleza? E talvez você não saiba, mas eu também tenho um canal de games, rapaziada. Então, se você não me segue no canal de games, vai aparecer um card aqui em cima e na descrição desse vídeo também tem lá o link para o meu canal de games. Lá eu, eu falo sobre tudo, assim, vários jogos eu falo, eu faço gameplay, eu faço um monte de coisa legal lá. Então, me segue lá nesse canal para você poder ver bastante coisa aí. Um mundo diferente do mundo que vocês estão acostumados aqui no de inglês. Então, como não poderia faltar, eu vou começar falando um pouquinho desse jogo que é a febre. E acho que 2019, 2020, 2021 promete também ser dominado por ele. Sim, rapaziada, eu estou falando de free. Fire, Esse jogo que é absurdamente um sucesso, não só no Brasil, na América Latina, na, na parte da Ásia. Nos Estados Unidos da Europa ainda não é tão popular como é aqui, mas eu acredito que eles vão chegar lá também. Mas aí, o que, é que significa Free Fire? Né? Eu, talvez você já deve ter visto que isso realmente significa fogo livre. O, o verbo To Fire significa disparar. Então é como se você atirasse para todos os lados. Essa é a ideia do nome Free Fire. Aplicação de uma frase do verbo to fire. They fired their guns. Então, eles dispararam as suas armas. né? Eles, eles atiraram, digamos assim, uma tradução mais livre. Se você joga free fire, você já deve ter usado a expressão ruxar. Bem, ruxar vem do verbo to rush, que significa fazer algo com pressa, se apressar. A ideia do to rush é... É isso daí. Mas e no jogo? O que, que isso quer dizer? Um ruxador é aquele cara que chega pra cima de todo mundo, chega pra cima da rapaziada e chega disparando e não pensa muito não. O cara vai lá e quer matar todo mundo. Você é o bichão mesmo, hein? Então, quando a gente fala ruxar no jogo, no Free Fire, por exemplo, é com essa ideia de que o cara vai chegar atirando a torta e direito. Agora eu saquei! Você também já deve ter ouvido a expressão lutear. Né? Lutear vem do verbo to loot, que significa saquear roubar. Se for só a palavra loot, ele pode significar saque ou itens que foram roubados. Já no Free Fire, quando você falar sobre loot ou lootear, você está falando sobre os itens que ficam espalhados no meio do mapa, né? As armas, é, os equipamentos que você vai encontrar no meio do mapa. Então esses são os chamados loots. E a galera que fica luteando é a galera que está atrás desses itens. Eles estão ali naquele momento buscando esses itens para ele poder chegar a hora de ruxar. Outra expressão também bastante usada é o campear. Ele vem da palavra palavra camper, camper. Que significa campista, né? Uma pessoa que fica no campo. No Free Fire, o quem fica campeando é aquela galera que fica escondidinho, fica na moita, fica de tocaia, só esperando a hora certa de dar um headshot, um tiro na cabeça. Também existe a expressão quitador, que vem da expressão em inglês quitter. Führer, do jeito que você estava vendo, escrito aí na tela, e isso significa exatamente uma pessoa que desiste, uma pessoa que está no meio da partida e simplesmente desloga, sai do jogo, desliga o celular, enfim... É a galerinha aí que não é muito boa na cabeça, que não joga muito bem aí e desiste no meio da partida, que não pode fazer isso aí, rapaziada. Tem que ter fair play, né? Jogar até o final de forma limpa. Você certamente em algum momento falou, ah, meu jogo tá bugado, meu celular tá bugado, não sei o que lá tá bugado. Pois é, bugado também vem de uma palavra em inglês. Pois é, ele vem da palavra bug, bug. Do jeito que você tá vendo escrito aí na tela, que talvez você não saiba, significa inseto, mas aqui no nosso... No, no nosso vocabulário, ele está mais relacionado a um problema no sistema, um problema no jogo, a algum erro que acontece no meio do jogo. Aí a gente fala que deu um bug, né? O certo seria falar que deu um bug, mas aí ninguém fala bug, senão vai, vai ficar todo mundo zoando, né? Bug? Não, é bug. Então o jogo está bugado. Uma outra palavra bastante usada é dropar, que seria um verbo, dropar, né? E aí às vezes você fala, ah, dropa aí tal arma, dropa aí tal coisa, que é você deixar, por exemplo, você pegou uma carapina ali no jogo e aí você fala, ah, dropa aí a carapina, para você deixar para o seu amigo pegar a carapina. Então você tira ela dos seus itens e joga lá para o seu amigo pegar. Ela vem muito, essa palavra está muito associada ao, a palavra airdrop, que é aquele item que o avião, quando está lá voando lá em cima, ele joga embaixo uma caixa cheia de objetos. E então aí você recebe um airdrop, né? um item que foi é, caído do, do, do ar, digamos assim, se fosse uma tradução mais, mais é, próxima à realidade. E aí veio desse, dessa palavra, airdrop, que aí foi um item que foi deixado cair, e aí quando você está com algum item com você na sua mochila, por exemplo, você fala dropa aí, então deixa cair ou, ou, ou coloca aí para eu poder pegar. A ideia de dropar é mais ou menos essa. Agora, para mim, uma das palavras que sofreu uma transformação quase que radical é a palavra rela. Então, rela kit, rela kit, eu ouço a galera falando, rela, rela, rela, rela. Quando eu comecei a jogar, eu confesso para você que eu fiquei, Mano do céu, o que é rela? Pois é, rela vem da palavra healer, healer, que significa curar. Então, do jeito que está bem escrito aí na tela, é como você escreve a palavra, você pronuncia Healer, essa palavra se transformou em hela. Impressionante, né mesmo? Como que o brasileiro muda as palavras, mas que a essência ali ficou quase que a mesma coisa. No meio do vídeo eu também falei sobre o headshot, né? Que é quando você dá um tiro na cabeça. É uma expressão que eu acho que não foi traduzida ainda, né? Um headshot. Né? Às vezes fala com uma pronúncia um pouquinho diferente. Estranha, né? Mas a pronúncia correta é headshot. Que é um tiro na cabeça. Outra palavra bastante usada é o squad. squad. Se bem que eles falam praticamente a mesma coisa, fala squad, squad, né? A pronúncia é muito próxima ao jeito que os brasileiros estão falando e ao jeito que é em inglês. Eu acho que a, a, a diferença é coisa mínima. Outra palavra muito usada é a cal. Né? Ah, qual é a cal, qual é a cal, vocês tão, não estão respeitando a cal. Na verdade, o pronúncio correto é call. Call e vem do significado de chamada, de chamar. Quando você liga para alguém, para alguém você fala I'm calling you, eu estou te ligando, né? Então a ideia é ligar para alguém, chamar alguém. No jogo, a call é o seria o objetivo, o que que você vai fazer? Qual que é a call do jogar? Ah, a gente vai cair. Em Graveyards, por exemplo A gente vai cair lá em Graveyards Então a call do jogo, dos seus squad Ali, é cair em Graveyards E ali vocês lutear e partir pra uma segunda estratégia E aí, essa é a ideia da call No jogo e a pronúncia correta é call E assim, uma das palavras Mano do céu, que é muito utilizada No jogo e eu vejo Pro players, streamers falando errado É essa palavra que vocês estão vendo escrita aí no jogo estão, Que vocês estão vendo aí na tela, mano Como é que se pronuncia essa palavra? Diz aí, pensa aí Dois Those mil anos depois. Bem, gente, a pronúncia correta é mobile, mobile. E o que eu vejo a galera falando é mobile, mobile. Não é mobile, rapaziada, é mobile. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mobile, beleza? E eu sei que às vezes quando eu falo mobile, quando eu tô lá em call, eu tô falando com a rapaziada que tá jogando comigo, aí eles olham assim pra mim, mano, que moleque fresco é esse? Tá falando mobile. Mas, pô, a gente que fala inglês tem que falar certo, né? Então... Tô ensinando isso daí para, se você quiser falar certinho, essa é a forma correta, mobile. Rapaziada, é isso, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho diferente. E se vocês gostaram, eu vou, vou gravar mais vídeos aí, trazendo vocabulário de outros jogos, de LOL, jogos do estilo de RPG, enfim, o que vocês pedirem aí, é, vocabulário específico dos games que vocês curtem, coloque aqui nos comentários que eu prometo trazer esse conteúdo para vocês, beleza? E se você me segue lá no meu canal de games, segue lá também, beleza? Fui nessa, até o próximo vídeo, tchau, tchau.